Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, tá eu, o Fernando e a Cirlei, ali sentado Hoje a gente estamos aqui nessa casa, cara Você é louco, hein, Fernando? Nossa, rapaz Passaram é... hoje pra gente essa casa, né, mano? Pessoal, pensa numa história macabra, cara O negócio aqui é pesado demais Só que eu vou contar a história dessa casa Só na hora que eu voltar aqui de noite Vou contar a história pra vocês Pensa na história macabra e a gente vai entrar lá dentro, vai mostrar tudo pra vocês, fazer a exploração, porque essa casa é pesada, hein, mano? Thiago. É galera, você é louco, mano. Se liga, olha a frente dessa casa, mano. Olha aqui, mano. E o que aconteceu aqui, cara, é muito pesado. Muito pesado mesmo, galera. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Galera, antes de começar esse vídeo, quero falar sobre o nosso patrocinador Onix que está patrocinando o vídeo de hoje. A Onix é uma empresa global Bookmaker, que tem nada mais, nada menos que cooperação com Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos de pagamento rápido e é o mais confiável Bookmaker. Aposta não só em esportes, mas também em esportes. Campeonato do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas também estão na linha da Onix Jogos como Barcelona-Real Madrid, que vai ocorrer. Agora no dia 5 do 4 Jogão Eu já vou fazer minha aposta Então convido você a também A fazer a sua aposta e estar ganhando uma grana Vou deixar no comentário fixado um link Para você ir lá e fazer o seu cadastro E você usar o meu código que está aparecendo aqui No seu primeiro depósito ele vai dobrar Se você colocar 50 ele vai para 100 reais E com o meu código você pode ganhar até 300 dólares em bônus Não perca a chance de você ganhar uma grana Apostando no seu time preferido Clica já faça o seu cadastro e bora ganhar uma grana. Fernanda, é muito tenso, né cara? Nossa, Thiago céu. Falar a verdade, nesse horário não dá nem pra contar. bem que também, né? Vamos entrar lá, não, lá, mano? É muito pesado, né? Cara do céu, olha ali, mano. Se liga, filho, se liga. Será que é aquele negócio ali? Passar de ar, no ar. Você viu que tem uma portinha lá? Não, não sei não, hein. E tá quebrado aquele negócio, aquele vidro. Tá quebrado. Galera, ó, vamos... A gente já viu, pessoal, a gente já viu. Porque aqui a casa tá fechada, mas vamos mostrar aqui, né, ô Fernando? A gente já viu aqui, ó. Tá ó, trancado. Cara do céu. Olha os detalhes aqui, galera. Os cadeirinhos estão bem deslizados, hein, tá? Então. Vamos lá? Vamos lá. no fundo ali. Vamos entrar dentro dessa casa e mostrar ela pra vocês. Então, a história dessa casa é muito sinistra, galera. Olha aí, mano. Pesado, velho. Tem que saber muito bem aí pra onde vai passar agora, porque qualquer coisa se tiver que sair então, do lado aqui. Galera, aqui ó, pode ter cobra, cascavel. Puta é, fai, sempre cobra. Então, depois daquele dia, daquela cobra lá, eu... Eita, é cara, aquele dia lá passa. Ah, tava... a... é, fiz barulho muito forno uhum. Licença, Dá licença. Olha a cama, galera. Deixa eu quero o carro. Cara do céu, ó. Oh. Oh, isso aqui nasceu em cima do telhado, né, Fernando? Nasceu em cima do telhado. Ó, oh, esse não nasceu não em cima do telhado. Corta o um pedaço aqui. Olha lá, mano. Nasceu em cima do telhado. O telhado não aguentou e caiu, cara. E aí, vamos ver se a gente entra ali? Vamos lá. Hoje é exploração, é. velho. Quer licença. Licença. Só pesado aqui em casa. Ó, pessoal, duas portas, certo? Então vamos entrar pela direita, beleza? Começar pela direita. Direita é aqui. O braço direito. Então vamos aqui. Nosso alho. Aí. aí tem um bagulho aqui, mano. Aqui é um quarto, né? Sensação de que alguém tá olhando, sabe? É pessoal, dá, dá a impressão que tem alguém nos olhando, cara. Casa sinistra, não. Tá. Acho que foi é porque ele contou aquela história pra gente. Tá? É, a história que é muito pesada, pessoal, a gente entra meio cismado no local, sabe? Dá a impressão que tem gente nos olhando. E, cara, eu vi uma claridade ali agora, não sei se pode ser a lanterna. Se lá pode ser a lanterna. ou A saleta é. na frente, olha ali. ali fora, você tá sentado ali. Tá sentado ali? Tá. Você tá estudando? Tem alguém aí? Não sei. Vixe, Tá fazendo aqui, oh. escuta. Ó. Aí, ó. Ó. Oxi. Ó. Fez barulho também. Ó, aqui, aqui, aqui agora. Credo, velho. Rapaz, ah, tá, então... Você escutou? Eu escutei ali, aqui atrás de mim também, ó. Galera, não sei se pegou na câmera. Eu, tá, eu tava ali, cara, dentro do coma. Eu tava escutando barulho aqui, ó. Olha, tô me arrepiando inteiro, velho. Aí eu entrei aqui, ó. Eu escutei barulho aqui. O Fernando escutou de mim, atrás né? dele. Aí já fez barulho aqui. E aqui? E aqui, cara. Como se tivesse alguém andando, não parece? Parece alguém andando. Credo, velho. Rapaz, se cedo tá com tá, esse jeito agora, é hein? Pode ser, que seja vento, né? Sim. Que ventou. Mexendo as forras. Mas foi barulho estranho, né? Vem aqui, mano. Galera, olha o forro dessa casa. sério. Se liga, papai. Olha aí. O cara é artista, filho. É, artista, hein? Aham. Uh -huh. O cara manja, hein? É, é bom, hein? hein? O cara é bom, tem uma estrela ali, mano. tudo trabalhado esse cara aí. O cara é bom, papai. Deu um favor, tudo esquentado. Essas aqui de esmalte que vem aqui, vem. E aí, velho. Hoje em dia o pessoal não faz essas casas sem com esses detalhes. Galera, casa é. Desculpa, desculpa. É, ó. Ó. Parou? Tá fazendo barulho no fogo, mano. Tá fazendo barulho no fogo. Vamos guardar a roupa. Abre aqui, Fernando. Tem uns desenhos na parede, mas tem uns coração. Oh, O que é aquilo ali? Tem uma tomada ali dentro? Não, não. Olha lá, secreto. Ó. Ué, aperta aí. Vixe, Maria. Ué. Estranho, é, é por isso, né? Por isso? uma tomada dentro do armário. Acabou, né? Tem uma namorada aqui, ó. E esse aqui, estou falando. Então. Ah, Escutou de novo, né? Você viu? Escutei de novo. Não sei se tem bicho aí. Estranho. Estranho. Muito estranho. Tem um vaso aí, sanitário Uma faca aqui, mano. Aí é, Fernando. Essa casa é cabulosa, mano. Essa aí, Ó. Tô puxado. Deixa eu passar ele. Ele continua Tá fazendo. Galera, tá fazendo uns barulhos aqui. Eu não sei se pode ser algum bicho que esteja aí. Que possa ser. Tá fazendo uns barulhos estranhos. Tá estando? Olha lá. Tá vendo? A luz, né? Uhum. Você falou que tinha visto uma luz, ali. lembro. É, olha lá. Parou? Olha lá, olha lá piscando. Tá piscando, tá vendo? Tá piscando. Galera, tá. não sei se tá pegando a câmera, mas lá ó, naquele buraco ali ó, tem então uma luz que tá piscando. mas se fosse claridade lá de fora, como que ia piscar? É, não ia piscar. Já. Ah, mas é que estranho, hein, Fernando? É estranho. Pô, uma vela ou alguma coisa é É, parece que tem uma vela tá ventando. Eu credo, mano. Ó, escutou? Escutei. Pode fazer de novo? É louco, voltar de noite aqui, mano. É, Galera, estranho, mano. Aí. Estranho mesmo. Porra, Como é de dia, mano, de da... dia não dá medo, velho. Mas, sabendo a história daqui, cara, é muito cabuloso. Não é cabuloso. sei parece que vai seguindo. Vamos sair fora daqui. Galera, vou estar voltando à noite aqui pra fazer a investigação sobrenatural. Então, não esquece de deixar muitos likes. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.